que paga. Eu tenho esperança, eu tenho fé, tá? Eu tenho fé. Acabaram com meu filho, meu menino, tá? Vocês vão ver, seus destruidores, destruidores. Acabaram, meu filho. agora. Pega eu aqui agora, que tu é forte mesmo. Vem aqui, vem me enfrentar. Vem, vem. 姐姐